Olá, eu sou a Maria Guilhermina, sou aluna do quarto ano aqui da faculdade, mas tu conheces-me por mais. Aqui. Depois de ter estado três anos a trabalhar na Associação de Estudantes com presidentes como o Nuno o Kiko, ou o Miguel Almeida, decidi que estava na altura de usar esta experiência e construir a melhor equipa de sempre. a Lista A. A Lista a é uma lista de continuidade, feita de colegas teus, experientes em várias áreas, desde começaste o curso, comecei de finalistas, move AIMS e, claro, a Associação dos Estudantes. Mas nós não nos esquecemos de imovar. E, por isso, temos pessoas como tu, que são competentes e dedicadas. Queres ver? Acreditamos que uma ponte dinâmica entre os estudantes e os parceiros da AE é a garantia da realização de projetos de qualidade. É por isso que no Departamento de Relações Externas vamos representar-te mais além. Porque a vida não é só uma rança. Trazemos até ti um novo conceito. O um ciclo de tertúlias a Bel Salazar, onde poderás conversar com médicos que que se ficaram só pela medicina. Como sabes, a vida são dois dias, mas na tua faculdade há festa o ano inteiro. Prepara-te para os melhores eventos académicos da tua cidade, no é e é ti. Ti. Uma boa imagem é o primeiro passo para o sucesso. Vamos dar uma falada à frescóloga da tua associação e repensar as vias de comunicação, para que só chegue o essencial à tua caixa de imã. Andas anos para saber onde é o sítio rebelo ou o serviço de Epato e sonhas com a versão FML do mapa do salteador? Nós damos de melhor, o mapa interativo disponível online. Para os nossos campeões, treinos regulares, novo material, treinadores de qualidade, é e um estatuto próprio. Calços, ténis, equipa de Rigor, que vem a apoiar a FML connosco. Mais que uma declaração, os direitos humanos conquistam se na ação. Entra connosco no mundo voluntariado. A crise económica não é só um artigo de jornal, ela está presente na nossa faculdade. Por isso vamos trabalhar para criar melhores apoios e melhores condições para ti. Se com a, a tua pegada ecológica, juntos vamos fazer uma AE AM ambientalmente responsável. Para a gestão da associação, juntamos uma equipa competente em quem podes confiar. Vamos localizar recursos e trazer-te boas ideias, boa gestão. Vamos dar-te o que precisas, mais espaço e melhores condições. Conheces os teus colegas Erasmus? Com a tua ajuda vamos criar um programa social que ultrapassa fronteiras. Ainda tens espaço no teu passaporte? Vamos dar-te a conhecer outras realidades para investires na tua cultura e passares o melhor mês da tua vida em intercâmbio. Make a change! Go for a change. Saúde porta a porta, um conceito inovador da tua é. Porque a medicina se faz junto das pessoas, chega mais perto connosco. Queremos levar a saúde à população e queremos envolver na comunidade. E porque a ciência é viva, vamos continuar a apostar em novas ideias, novos projetos e novas dinâmicas. Gassimetrias, funções, ainda fica chover. E se alguém gritar tal como médico, sabes como agir? Vem aprender connosco. E, porque a vida não é só a medicina, ainda que ensinamos a fazer sujeito. <música> Que acima de tudo somos estudantes, continuaremos a defender os teus direitos durante o curso e no acesso à especialidade. Pedagógica e Educação Médica... Juros a construir o teu futuro! Como vês, a lista a época de pessoas diferentes, de grupos diferentes como tu. Temos marrões, sociais, esportistas, trabalhadores, internacionais, temos polos opostos e temos o toque feminino da primeira mulher presidente dos últimos 10 anos. Dias 4 e 5 de junho, vota a lista A! É, é, é. acho que isto não vai ser a primeira, mas Sei. tudo vai. É.